Parte 2 do assaltando casas no Brocaven Essa cururu parecia que queria roubar a casa também A rapariga me roubou na porta quando eu fui pular Eu fiquei parecendo uma chupeta de baleia encalhado na porta Eu tentei sair igual cururu, mas não deu certo Então essa filhote urubu me pediu pra me carregar Eu aceitei Pelo menos me desgou essa rapariga desalmada Aí eu fui procurar o cofre Não tinha ninguém em casa E sou cego pra um cacete Não vi o cofre ali Eu fiquei procurando igual uma calcinha dura Aí eu fui colocar a bomba, mas estava colocando a mala de dinheiro, porque sou na alfabeto arrombado, não sei me roubar na minha primeira vez. Então eu fui procurar bomba. Então eu explodi o cofre, e eu fiquei tentando coletar o dinheiro igual um demente com a bomba na mão, então a curu foi lá e roubou por mim. Eu fui tentar sair de casa, mas não iria conseguir sem essa rapariga, porque se eu fiquei engalhado no começo. Eu entrei em desespero, querendo sair daquela casa, que cheirava a bunda melada de bosta. Aí o dono chegou, abriu a porta, eu saí lindo e pleno pela porta da frente. Ai, como eu tô bandida! Eu vou